O retorno, o grande dia chegou. Exatamente, depois de dois meses aí sem subir em qualquer moto, não é? é? Qualquer moto, nós voltamos. E eu quero falar para você se caso travou, não as costas do seu computador, HFW Informática para resolver esse problema. O contato está aqui embaixo, chama eles e é nós. Bom, o que, que vocês precisam saber? Eu peguei e escolhi um dia meio que errado, mas depois ficou bom no fim do dia. Que é o carnaval, tem então muito folhão na estrada e aí um trânsito impressionante até chegar no ponto que eu gosto de fazer minha calibragem. E aí assim, eu percebi, tanto na sitcom, que eu andei um dia antes, quanto nas EX-6, na Citcom mais, que a coluna fica assim, né? Então impacta é direto. Como nas EX-6 eu monto, a coluna fica um pouquinho mais para frente, mas fica naquele... Cara, começa a me esquentar aqui assim, ó, dá uma dor que esquenta... E aí começa a irradiar para a lateral do músculo, assim parece que eu fiz umas 300 vezes de repetição assim de exercício, sabe? De fazer para a pra, pra lombar. É essa dor que eu sinto. E aí, é, nu vamos ver, não dói tanto. Então, eu fiz lá esse caminho, parei no posto. Bom, sempre a mesma coisa, né? Andei, meus 50km, agora vou calibrar. tá bem quente, o dia está explodindo de calor. Então, nós vamos fazer uma versão... 3, 2. 3, 2, 3, 2. 3, 2. E atrás eu acho que eu vou, já, já vou mandar 24, velho. É. 36. Tava mais, acho. É que eu enchi bastante, filho, porque fazia uns 5 meses que eu não andava com a moto, eu deixava parado em casa. Então aí eu deixei no esquema, entendeu? Deixa o pneu cheinho. Tem as loucuras? Tem, claro que tem E o park up que tá aí ainda, durando Não, 24 Olha onde você foi, eu não vou virar, eu quero... Que você foi, né? foi, da... que foi, né? Que você foi, né? Que? será que eu vou ter que virar, vamos ver Tava 32 quando eu saí de casa, né? Deve, deve estar uns 37, vamos ver. 35. Agora vai um chapinho, hein? Ah, parece um peido. E aí, irmão? Uhum. É nóis, DJ. Ó, modéstia a parte, ah, luxuoso. Eu chego lá naquele primeiro setor e tá reformando, então tem uma parte que o asfalto muda, quando os caras dão aquela cavada, então fica aqueles, sabe, os isquinhos? Parece até os granos d'água assim, mais ou menos, só que aquilo, filhos, é perigoso, então às vezes você vem forte e freia forte ali, o pneu tá aqui assim, ó, você pode perder uma dianteira, então foi essa dica que eu falei, quando você vê um, uma diferença de asfalto principalmente de reforma, tira a mão, anda mais em pé, é como se estivesse com o piso molhado. Então, mais ereto, espera passar essa situação e já era. já morre aqui, ó. nunca mais o outro ponto que eu falo é que quando você tem também a diferença de asfalto, o asfalto novo o antigo cria-se aquelas pedrinhas e aí eu falei também, eu comecei a sentir o barulhinho eu falei, meu, não dá a mão porque se você não tem uma, uma grade protetora do radiador aquilo lá, o pneu, somente o chiclete que eu uso, ou se você usa um chicletinho também joga no radiador e fura e aí, acabou o seu rolê. Então, tem que tomar cuidado também quando você pega esses trechos de reforma. Se tem essas pedrinhas, você escutou um clique. Já tira a mão, deixa mais leve para não dar aquele tiro forte no radiador e estourar o teu radiador no meio do rolê. E acabou o rolê para você. Outra coisa que eu me lembrei, filho. Você passa no chãozinho assim também, ó. Tá cheio de pedrinha. Se você não tem protetor de radiadores, você passa escutado. Adeus, viu? Olha o de pedrinha aqui, ó. Adeus, radiador linda também com isso. Tá vendo a janta de pedrinha? Bom, aí eu vou até o, o trecho luxo, certo? E nesse trecho luxo eu fui, voltei, fui, voltei, parei tomar água de coco, fui, voltei, então não sei o que. Ainda tinha um carro ou outro tal. Aí o melhor momento ficou mais pra tarde. Que eu já sei que é sempre acontece assim, mas beleza. E o que vocês têm que saber, chicos? É o seguinte: nas, por incrível que pareça. Na pilotagem Ray não me incomoda tanto, o que rola um pouco é o posicionar do quadril com o tronco reto aqui, que dá uma pinçadinha e o um movimento para lá e para cá rápido, então esses dois pontos me incomodam um pouco fazer. Me limita? Não, mas eu não faço tão rápido como eu gostaria, então esse é um trabalho que ainda acho que vai, ter mais sessão de físio, tem mais condicionamento, tem mais coisa, eu cansei um pouquinho mais, né? Então tem uma série de coisas que acontecem, porque por mais que eu vinha treinando e tal, eu me dedicando, a moto era diferente o exercício. Então você faz alguma coisa muito parecida, mas a moto é sempre a moto. E aí, agora é ir desenvolvendo e curtindo. Então eu vou deixar aí um, um, uma subida boa num ponto e depois a descida final aí pra você curtir. Beleza, é isso, então retornamos, quero andar mais de moto na rua, né, que era uma coisa que eu não tava fazendo, e temos aí o moto Sprint Experience, o logo tá aqui do QR Code, se você ainda não foi lá e se inscreveu, se inscreve, o curso já acabou comigo, tem só a track day ainda, então vamos lá, que vai ser um dia incrível, dia 6 tem etapa, vou alinhar, não vai ser minha melhor etapa, longe disso, mas eu quero estar lá, para passar pelo lá de novo, minha moto acabou de ficar pronta, eu não andei com ela, não sei, então eu mudei a suspensão, né, Revi é, fez a revisão, quer que ela mas esteja no mesmo setup, o óleo é novo, então vai mudar a moto, eu subi de 8 para 6 milímetros a dianteira, certo, eu de fiz um trabalho diferente lá de geometria, e que coloquei uma bomba de freio nova, tem várias coisas que eu preciso experimentar, e a moto está completamente nova, e a cabeça também, então vai ser uma etapa para voltar, para se divertir, eu ainda tenho muita dor, então eu não vou conseguir fazer muita coisa, mas eu quero estar tá lá, porque muita gente falou que eu um de inspiração então vou me encarar de frente essa aí também e acredito que até a metade do ano a gente vai estar tá no luxo que a gente estava antes de tombo dele mundial que isso aí chega eu não quero mais é isso filhos. curte compartilha se inscreve no canal se não é inscrito ativa a sinaleta e aguardo o próximo vídeo tchau ai